Com muita Eles gostaram muito, muito mesmo, que é uma nova abordagem. É algo completamente diferente de tudo que eles estão acostumados a fazer aqui no laboratório de informática. Eles aprenderam muitas noções de cartografia, noções de chuva. Porque a nuvem é a água que dá a suspensa do ar. Ele fez um ciclo da água, pegou uma garrafa com um álcool e, de pressão, compressão, fez uma nuvem. Gente, a criançada adorou. O foco é, de uma maneira bem lúdica, apresentá-los a, a diferentes ferramentas tecnológicas. Aplicativos de jogos, onde fala muito dos desastres ambientais, né? E estão todos motivados e honrados em receber esse projeto. E ressaltar a importância de obter cada vez mais dados relevantes para monitorar os riscos de desastre na nossa cidade. É isso aí, um abraço a todos.